Pessoal, nos últimos dias, a gente tem se mobilizado muito contra a ampliação do Instituto Hospital de Base de Brasília. Todo mundo sabe que o governo ibanês mandou esse projeto a toque de caixa para ser votado, inclusive hoje, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso é muito preocupante porque ele quer mudar toda a gestão da Secretaria de Estado de Saúde, especialmente dos serviços hospitalares e das unidades de pronto-atendimento, sem discussão democrática com a população. E nós, está tendo manifestação, a Câmara Legislativa está lotada de sindicalistas, servidores, pessoas preocupadas com a política de saúde do DF. Queria dizer, para vocês que o nosso mandato está à disposição dessa luta, que nós hoje vamos fazer um grande combate no plenário da CLDF para não deixar que esse projeto passe e que essa discussão seja feita da pior forma possível, como o governo quer. Nós vamos fazer o máximo para a discussão ser feita da melhor forma. Por isso, nós decidimos entrar com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do DF para que esse projeto não seja votado hoje. Já tem recomendação do Ministério Público, já tem recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do DF para que esse projeto não seja votado, dada a a profundidade dele, a solidez dele é uma mudança muito estruturante na política de saúde. Nosso mandado de segurança é para que ele não seja votado. Já entramos no Tribunal de Justiça do DF porque não cumpre o rito regimental, não respeita o prazo de emenda, não respeita o trâmite nas comissões da casa e também não se qualifica como matéria de urgência. É uma matéria de muito debate. Durante o dia hoje, a gente vai dando mais informações para todo mundo e estamos na luta contra a precarização e a privatização da política de saúde.